E aí, galera, a gente tá no nosso segundo dia do Jocô em Família, tem sido bom demais, louvor maravilhoso, palavra maravilhosa do Tom, que inclusive falou sobre educação, dizendo que ela é a chave pra reforma da nossa sociedade. Então eu tô aqui com a nossa amiga Josi, Jocô Praia, lá em Fortaleza, que acabou de fazer uma reunião, né, Josi, hum. com, com as meninas... Eu sou tia menina, né? <risos> que tem é, escolas na, nas bases ou pessoas que têm interesse de começar esse projeto. Josi, conta pra gente como que foi essa reunião. Então, né, Moni, nós fizemos um chamado ali na conferência e o pessoal apareceu e nós compartilhamos nossas experiências com as escolas de Jocum no Brasil e nós estamos finalizando, queremos fazer um referencial de escolas, né, o que a Jocum tem feito no Brasil na área de educação para que isso fique como um legado para as próximas gerações que venham fazer suas escolas no Brasil. Tá certo. Obrigada, Josi. Então, Sim. se você tem um chamado na área de educação, olha quem você tem que procurar. Okay. <risos>